A a gravadora não, né? yeah, yeah. tipo, não, no corre, sempre. Fly, man, ito, no no não, no no no no no no no Pega os é juízo quando não te fala. Eu não mando o preço, a estreita cruz Dentro o do chão, tá todo. Blum, mata, a pata, toda cruz Vão dizer com gajo hey. cruz. Pode ser, mas também socorro. Ai, é no Mac eu o ele é novo. Quando eu ando pra mexer com o povo, tá é tipo que eu trabalho nove no vídeo. digo que agora sou tua leva, Ai, hey. sem nem menos, tá mandando dela cara. Sou muito terrível já ninguém nos para. Eles sabem que eu dou no do flow, hey É o filho da dona Sara Olha só, no trampolim O motherfucker que fala de mim. Eu mando rala pro mozinho de Tá bof, tá com ué Sabe bem, grão, tá rio, ué Ele manda, eu sou a tua, eu sei Eu não sei que ele vem ali, eu cheio, eu cheio Tipo pandemia, eu tava ali brincando Tipo de noni, na base do trevo Não corre, tô sempre Fly man, então no sky, é muita rica Eu vou pegar justos que eu não te falo Eu não vou dublir, só a chuva, tá toda cru Tem tudo, eu chamo, tá todo blu Matando a papata, tá cru Vão dizer que um gajo cruz, cru Pode mas também socorro eu me que eu tipo congui-fu Mata a me vum vum zona, me Vou fazer tipo não te vi peri pa com todo sotaque tiki taki, time tá me morte I'm a no topo of a little Sorry of a little bit a no bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a bye bye bye. a little bit of a little bit of a little bit of Corre, tô sempre, Flyman me no sky É muito rico, vamos pegar os gustos que não te falo No mundo vou dublir, só a street está toda cruz Vendo o chão está todo brumado, mas eu falar para toda cruz Vão dizer que gajo, não vou, dizer mas eu me socorro maybe